legal de ter uma lente tele, ó. eu tô aqui eu consigo pegar o gatinho lá em cima 105 milímetros agora eu vou voltar ó a distância que eu tô dele que top né Entrando nessa visão eu tô com uma a câmera com uma correia aqui né a 6400 estou filmando aqui o nosso nosso vlog do dia o que, que nós vamos fazer eu vi um rapaz fazendo isso em Curitiba e achei muito legal essa perspectiva, até da maneira como a gente tira as fotos. Ó. Que Deus coloca os nossos pés para a gente passar. E vem daqui, ó. As patas do dinossauro lá, Davi, ó oh, Davi, ó oh, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi. Legal a gente contar a história um pouquinho para que as pessoas utilizem é, o nosso exemplo, sei lá, um pedacinho do que a gente está contando, pode ser útil para alguém, né? Um, até uma imagem bonita para um dia triste de alguém, é isso. A gente deve sempre pensar, o que, que eu posso fazer de útil para alguém, de belo, porque a vida já é tão difícil, tão dura, não é gato? que ele pode deixar de hoje de para alguém, então que se esse dia tá, né? esse, di... esse dia de hoje que seja para você com algumas imagens bonitas, um pouco tremida, mas de coração, né, gar? É. <risos> O viver, a vida, é assim, tem situações sinuosas como essa árvore, e aí ela vai se abrindo, tem, se divide e se fortalece e acaba sendo útil. Quem passar tá por aqui, no caso, uma sombra, assim é vida. Minha gata falou sobre o que é a vida e fez a alusão a uma árvore daquele tamanho. Então, é isso daqui também, ó. Quando a gente começa, tem os probleminhas pequenininhos. E depois elas podem crescer também. Tanto a graça quanto o problema. <risos> Será que a gente consegue se ver ali, amor? Será que a você. câmera consegue? Aqui, ó. Ah. Aqui, ó. Apareceu. Olha só que coisa mais linda. É você, é você. Como é que é seu nome? Ah. Você é de casa? Coisa mais linda, hein? Olha aqui, você tá querendo entrar? É? É, olha aqui. Ah. Olha é só. Aqui. Olha aqui, olha pra cá. Olha aqui, uma na mão. Olha que coisinha mais linda. A Fiona. A Fiona. E você, seu nome? É a Lucília Lucília A Lila. A Lila, a Lila. A Lila é a Shitsu. A, a Shitsu. E a Sansa é a Hansa. Ah, que coisa linda, né? É. Sim, às vezes a gente desce, outras vezes a gente sobe. O importante é viver. A gente voltando para casa agora, eu não, não, não quero me ater a nada. Somente aqui, ó, essa árvore dividida no meio e os fios passando. A vida muitas vezes faz isso com a gente, mas se tiver firme na raiz, no tronco, a gente continua ligado mesmo dividido. esse vlog, esse My Day nosso, a gente está com o um balanço ali no fundo e o dia que alguém, um vô, fez o balanço para o seu neto, ele humanizou esse lugar, essa árvore e esse balanço, esse canteiro, esse canteiro. é possível a gente humanizar algo onde o ser humano é, usa? Sim, porque antes era uma coisa bela que ficava ali sem utilidade alguma e hoje as pessoas têm vindo aqui e eu sou a prova disso, nós somos a prova disso, que a gente está filmando aqui e humanizando mais ainda esse balanço. Parabéns para você que teve essa grande ideia de fazer um balancinho para o seu neto. Tchau, vai de hoje. Fique seguro, Deus abençoe vocês.